Tema, tema o homem careca, pois se ele perder o cabelo, ele não tem mais nada a perder. Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca.